Não lembra do dia da BGS, Euquina? Você lembra do dia que lançou o Jarvan? Você foi pra cama comigo e tivemos o Jarvinho.